Agora, você sabe o que é importante também? O okay. que? A gente saber que o ano que vem tem eleição. Tem eleição, é verdade. Tem um monte de gente aí que resulta nisso. Nisso. E botou o pé pra frente a imaginação pra funcionar. Opa! Ele, eu, eu acredito que ele possa ser o próximo dono de uma rede de televisão a nível nacional. Será? Ele mora em Minas Gerais. Por enquanto, acho que ele tem uma televisão que fica no muro. <risos> e ele. É verdade, Legal. Fizeram uma matéria. O Capo Barcelos fez uma matéria oh. para a Globo News. É numa cidade chamada Sabará, lá em Minas Sabará. Gerais. Nós vamos conhecer esse cara que disse que é muito interessante essa rede. Uma rede de televisão. Bacana! Rede Muro. É, Quer ver? Vai lá, vamos Vai. ver. Fala, Tânia. Salve, para todos que descem, agora nós estamos aí no Jornal Legal desse ano de 2001. Lembrando a todos vocês que sobem, a todos vocês que descem, que o nosso programa hoje está transmitindo ao raio de 50 metros através do nosso link transmissor. Uma televisão em cima do muro transmite a programação para o meio da rua e dá o um nome à emissora que tem a menor audiência do país, a Rede Muro de TV. Eu volto. A experiência, a ideia é de um inventor de brinquedos aqui da cidade histórica de Sabará, interior de Minas Gerais. Francisco Dário dos Santos, o Chiquinho, que a gente pode conhecer ao vivo pela programação da Rede Muro. E Chiquinho, Oi, que cê, no... de onde você está vendo? Eu estou vindo lá do estúdio. Cara. É... Nós te conhecemos ali pelo monitor. Ah, meu Deus, que vergonha ali, a gente já tá aí preparada, já você tá tem, no ar, né? Você tem uma equipe de externa aqui Sim, ó, atrás. Aqui é o Leonardo, ele trabalha comigo há muito tempo, né, Leonardo? A gente tá pegando aí o domínio da câmera aí. Que idade você tem, Leonardo? 11 anos. Quanto tempo você é cinegrafista do Chiquinho? 5 anos. O que você acha do trabalho que você faz? Acho lindo, é muito, assim, muito gostoso, né? Às vezes você não tem nada pra fazer em casa, aí ele chama, liga lá pra casa lá e chama chama assim pra fazer, e fuma assim. aí eu saio de lá de casa lá as prensas, correndo. Transmite a missa da igreja ao vivo, né? Como a gente mora do lado da igreja, e as pessoas para aqui... Transmitem a missa aqui ao lado? É, a missa aqui da igreja, é, ali fica uma equipe técnica naquela janela, que é como se fosse aqui mesmo, só que o material ligado lá dentro. Fala aí Ararinha, fala aí, só te ouvindo! Oi, Bom, neste momento, o Chiquinho tá mostrando uma reportagem da repórter Ararinha, que trabalha com o microfone sem fio mais uma invenção do Chiquinho ela falou... a repórter da linha e o da outro... mãe, Chiquinho transformou a casa em estúdio da rede muro uma casa de quatro cômodos dois aparelhos de tv aqui lá no fundo está o coração da emissora aqui está o equipamento, né, a parte técnica, daqui que a programação é transmitida, e aqui também são os estúdios onde a Adriana apresenta o Telejornal da Noite, que chama Jornal Legal. Vocês apresentam em dupla? É em dupla. Por que esse nome é Jornal Legal? Porque é tudo legal. Dona Maria, como é que a senhora permitiu que ele transformasse o seu quarto num estúdio de televisão? Eu permiti. Por que, que a senhora deixou que ele fizesse isso? Porque eu toda vez ele tem sonho, né? De ser assim, autora de televisão, né? O que, que a senhora acha do sonho dele? Ah, eu acho beleza. Qual das matérias que você fez até agora a mais importante, que você acha mais legal? Todas são legais. Não tem como distinguir essas coisas. Mas a mais legal, a mais engraçada é eu com a galinha. Ô, Ciselva, vem cá. É verdade que você bota o vermelho? Não. Ei, Gilberto. Eu vou embora, não. Tá bom, Gilberto, tá bom. A gente faz o que você quiser. Olha, é verdade que você bota o vermelho? Não. Ovo azul? Não. Ovo branco? Não. Ah, então você é bicho. Você não bota um nenhum? Ô, Gilberto. Não teve ideia. É, aonde você mora? Não teve ideia. Aqui, você mora no Tango Beto? Uhum. E. E você está namorando com o galo que nós tá precisamos da abelha? Não! Não é para ter vergonha. Já deixa certeza pessoa com você está no... postando o. sua galinha safada. Agora. Giselda! É o seguinte. Você viu a Giselda, louco? Ai, Giselda! Agora nós vamos propor um desafio. Um desafio. O que você vai fazer? Diretamente do, da TV Muro do Chiquinho de Savará. Para a maior rede nacional e internacional da televisão do país, o Chiquinho tem cinco minutos. Tá lá, o Chiquinho tá aqui no estúdio, é com é você, Chiquinho. Ó lá, o estúdio é seu, agora aqui, ó, você Bicho tem mal, o estúdio tá. inteiro. O louro tá aqui em vez da Mata galinha. Bem, ó, a casa é sua, eu pode vou sair ajudar, daqui do mano. estúdio. <risos> é, é, sua vez. é só vez. Está, está lá, legal. <risos> na rede de televisão, aqui na Globo, para todo o Brasil, população. Eu amo todos vocês, pessoal. Amo o Sabará, amo todo mundo, minha mãe, meu pai, minha família, Deus, principalmente, que me conhece aqui. E a todos vocês que são maravilhosos, velho. E eu, eu o ah, Lourdes, o programa é seu, vai lá, gente. Tá que... Pode fazer o que você quiser, aproveita. Lourdes. <risos> eu sei, tá cara Provinha. sua. Lourdes, você tem que conhecer o Sabará. Eu vou lá conhecer a Giselda. Ah Giselda Ela é ótima, <risos> né, Lourdes? Gostei, gostei da Giselda. É, é, lá é uma galinha, ou galinha galada. <risos> Não chama Giselda de galinha, ele pega a boca. Ô, <risos> você tem que conhecer o gatinho. Ah, oh, não. É o gatinho miau ali em casa. Não, não. Eu não. falo assim, você gosta de laranja? Ele miau. Você gosta de limão? Ele miau. Eu aperto o beijinho dele. Oh. Aí Aí eu falo assim, então você não gosta de nada que é aço. Porque senão vai dar ácido na boca. Aí ele vira e fala assim... Aperta tá a barriguinha <risos> dele, muito bonitinha, chama Gato Miau. <risos> gato, eu tô fora. Eu não rola uma afinidade com os gatos, né Ela é, é muito legal. Outro dia meu cunhado tava brigando com minha irmã ali na casa. Não. A rua toda ficou sabendo. Porque está tudo ao vivo. Ele vira se... na TV. Me fazendo descortar, né? Não, manda ver, aproveita. Você tá no ar. Você é, tá... sabe onde você tá passando agora, né? Eu sei, mas tanto pra viver. Não, tem mais, tu tá em Portugal, no Japão. Eu me pedi, tu não tem todo lugar. <risos> e no Japão! É isso. Fala aí pro Japão, arônia, ah, Japão! Não, TV, é TV Muro! Ah, lá. Ah, lá, Direto Portugal. do Muro para teleglobo. Globo! <risos> <risos> Fiquinho, ó, agora com uma câmera. Você tem uma câmerazinha. Ela pega a câmera do Siqueiro, do Capeta, que você escolheu. É, uma é câmera bem. profissional agora, uh, hein? Isso de verdade! É, essa é de verdade, <risos> vai lá! Ó, ensina ele aí, Capeta. Vê se é diferente o negócio aí. Fala com o Márcio, diretor de TV, ó. Oi, Márcio! Oi, <risos> Márcio! Right. Brinquedo novo! I... <laughs> E aí, ó, ah, tá ligado aí? aí? Ela Dá tá foco aí, hein, Chiquinho? Ó, ao vivo, tá vendo? Ó, ao vivo, Chiquinho, Oi? O Brasil inteiro! Ah. Portugal, o Japão, Olha tá. o louro! Ó, o louro, ó, o louro, que bonitinho! Tô na câmera do chique Brasil! Ó louro, você, alô, você tá na globo <risos> Direto do mundo, olha só que legal, louro, Não No mundo! É que é mesmo, hein? Ô, é. Chiquinho, quantas... Agora você tá com uma rede, já, né? você tá com quatro muros lá em Sabará, hein? O. Um... Você tá cê, além de um muro, ó. O Márcio tá falando com ele, ó. Esse, sim, olha, que além do muro você tá, tá com mais quatro muros. É só assim, tá um muro só. É um muro só? É. Aí ah. todo mundo lá fala pra poder. Ah. Pra, pra poder. É. Só dar um beijo é. em você. Ai, que não! Ai, meu Deus. É assim, ó, Ai, Lona. Aí, louro, mas conta pra mim. É uma televisão é. em cima do muro? É uma televisão em cima do muro que as pessoas falam pra me ver. É. E todo, todo mundo que mora lá, lá da minha rua assiste é. também. É. E a missa é ao vivo da igreja de São Francisco. Ah, você vai com a câmera lá? É, põe uma equipe que são crianças é. que fica filmando a missa. É. Aí, quando a igreja fica muito cheia, é. as pessoas não podem é, entrar na igreja. É onde ah. eu tenho audiência. Porque eles ficam do lado fora fazendo muros, porque eles vendo mais da igreja. Ah, e como é, como é que você ganha salário? Quem é que paga salário? Você faz anúncio? Não, não tem nada não. Eu trabalho na prefeitura de Sabará, como se, é, eu trabalho em escola com crianças carente. Ah, você é professor na é, escola? É, eu ensino fazer teatrinho. Na escola? Na escola. E aí você lá, você não, não anuncia no muro? É, anun anuncia, eu falei assim, ó, se você é quer é criança e tem sonho de ser ator, Venha trabalhar na TV Muro ah. e depois no teatro, com o Chiquinho. Ah. Seja bem-vindo, não mas paga nada. Não tem ninguém, nem dono da bicicletaria, que você estava vendendo uma bicicleta não, ali, não, que nem não... dono da sapataria, não, ninguém. É, é só brincadeira. Ah. Olha, mas tem aquele muro ali, você podia começar por ali, aproveitar, né? É. Já que as pessoas param para ver a televisão, você é. põe um anúncio ali, ó, do cara e cobra dele por mês. Você tem audiência, não tem? O Louro tá ali, o Louro tá ali. Não quer saber disso, não? Ele quer dar aula lá na escola dele? Olha, olha. O meu grande sonho é pra falar? Deve? Eu queria trabalhar na televisão. É? É como que, animador. O que, que você queria fazer? É, eu queria fazer animador. O que é fazer animador, ah, ficar assim todo mundo ri, as pessoas, faz é? muito bom a gente sorrir para esse mundo, apesar ah. dos apesaros que está crescendo hoje aí, a gente está vendo essa, essa coisa bárbara que está havendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, graças a Deus, não tem nada disso, hein Ana? Mas eu queria ser muito feliz, fazendo as pessoas felizes. Mas você já está fazendo, quem sabe, um passo daqui para um caminho, ó. Você tá nervoso, né? Não, lá, para, não, para. É. não para! Olha o um recado, tem um recado. aí. Um recado pro Chiquinho, ah, da Maria Antônia, da onde? escola de samba de Sabará. Sabia que você chegaria ao Plim Plim. que eu sei que tá aí, eu vendo aí. Oh. Mãe, oh, como é que chama é a sua mãe? A dona Maria da do Piedade. A dona Maria da do Piedade só está assistindo o Chiquinho da TV Muro aqui. Sim, sim. Como sim. é que você mede a audiência lá da sua TV Muro? Pelo buraco do portão. Como, assim? <risos> como é que é, Chiquinho? Eu coloco, eu, ah. eu, eu, né, eu pedi permissão para minha mãe. Ah. Eu fiz um buraco no portão e a TV fica no muro. Aí é, as pessoas que passam na rua ficam lendo buraquinho. E ah. tem o Jorge, que está lá em casa me vendo agora, ah. né, e está vendo também aonde eu. Porque é, ele pega um papel e anota: esquina, passou 10, 15, 50 ah, pessoas na rua. E vai notando: cada pessoa passa um, um pauzinho. Ah, tá e as pessoas estão olhando ali. É só programação. Só que eles estão achando que eles estão sendo filmados por uma câmera que está lá da, dessa Amiga de Goufó, uma câmera de latinha. Que tá, se você está sendo filmado, você gira é nesse lugar. Aí essa câmera não tem nada. Eu abri ela colocando a luzinha dentro dela. Aí, Ana, é, <risos> <risos> Ela na rua. engana todo e, mundo. E as pessoas acham que ela que está filmando. Ah, e tá não. olhando ali. É, só que eu tô olhando aí pelo buraquinho do portão. O ah. um dia tá filmadona só com coisas gostosas. Ah. Aí eu falei assim, epa! eita Ana, só tá subindo aí com a sacola cheia de duas hein? Aí ela olhou pra câmera pequena, deu tchau pra câmera pequena, e eu tava olhando do buraco do portão. Amigo. Você tava filmando ela, a audiência do buraco do portão. Agora eu vou entregar essa pro capeta, agora você pega aquela grande Nossa lá. Nossa senhora, ó. meu Deus Vamos lá agora, ó lá. Gente, tá aqui, não acredito, mulher. Pelo menos só, mãe. Agora, vai, vai lá, ó. vai lá no do Ricardo ali, ó. Olha lá, ó. Vai, Ricardo. Ai, que delícia. Olha, eu tô te vendo. Vê se essa aí muda alguma coisa. Ó, essa é melhor Sim. que na ah. ele, Ricardo. Ó lá. Uhum. Dá, um, dá uma geral, faz um pano. Nossa, é até que dentro, velho. <risos> Mas Chiquinho ah, é do céu, olha, oi Chiquinho, eu vou andar, vou andei, andei, andei. Olha é, é, aqui, eu aqui, eu aqui. É, é, aqui ah! Ah, será? Ei Chiquinho, você imaginou uma dessa lá em Sabará, hein? É. Aí é que a audiência ia é ser uma coisa maravilhosa é. nesse mesmo. Ó, oh, sobe, desce. Olha, tem um antecedor. É, tem um antecedor. <risos> Tem amortecedor, Chiquinho. E aí, eu tô aqui, eu tô na grama. Ó, ó, ó, ó, ó, banhei, aqui o Chiquinho na roupa. Vem cá, Ai, vem cá, Chiquinho, ah, vem cá, vem cá, ó, oh, o moção o da... foco. Cadê o foco? Sumiu o foco. foco. Vem cá, vamos fazer um pedido aqui, vem cá, dá lá pro Ricardo. Ai, Obrigado, Ele meu câmera. Ai, a mão tá fria! É, é, tá frio. Ó, tá aí, ó aqui, ó. Olha ah, os brinquedos que ele faz, ó, ali em cima da, da, da mesa, você faz tudo com com sucata, é isso? É, eu faço tudo com sucata, uhum. Ali tem tá um videogame. Uhum. Tudo que eu fazia, que eu nunca tive a oportunidade de fazer brinquedo. Uhum. Aí tá ali, ó, o computador que eu fazia desde pequenininho, uhum. fazendo a máquina fotográfica. Olha a máquina fotográfica de papelão, você faz tudo. É, eu faço tudo. Cola. Essa máquina eu fazia porque eu sou, eu sou muito fanático com essas coisas de TV e de, de jornal. Uhum. Aí eu fazia essa brincar lá em casa com as crianças. Uhum. Uhum. E esse videogame, ele, ele você roda ele assim, ele passa as vai Ah, vira lá para mim então. Pode lá. Ah, pode, vai. Mostra para mim como é que funciona esse videogame. Ó, que ideia boa. Ó. É ele aqui, ó. É, é, é. Ah, videogame. Ó. Ah, você olha por aqui? É, aí a criança vai dirigindo, mano. Ele vai dirigindo ah, você, você. Ah, Ah, você, você roda é, aqui? É, aí você vai dirigir. E a... Ah, e você vai... É. Eu vou sair. Aqui, Leandro, você acalmou dentro, Que legal! Ah, vou vou sair. Depois. Olha, Olha, eu não sair da estrada. É, e a criança ah, vai dirigindo. Ah, ah, o que faz. é que acontece? São duas ah. crianças brincando. Olha ah. a amizade que a gente passa com isso aí. Duas ah. crianças brincando. Uma roda... Eu tô vivo, né? Ah, aqui, a ó. Pegou. Ah, oh, oh, oh, oh. <laughs> yeah. Muito bom. Oh. <laughs> Ai, que bonito. Yeah. <laughs> oh, Chiquinho. Que bonito, Chiquinho. Obrigado. Que emoção te conhecer. Obrigado. Quero agradecer o pessoal da Globo News, ao carro, E a minha produção que deu a oportunidade de trazer o Chiquinho aqui. Eu queria mandar um que tá abraço. Tá tremendo, meu Deus. Tá <risos> tá eu queria só mandar Manda um abraço? Manda um abraço para quem você quiser. Ô prefeito, trabalhava de voz, ó. Tô aqui. Ó. obrigado por você. Obrigado pela minha família. tá? Deus. É ótimo porque eu tô aqui, graças ao senhor, devido à minha vela que eu acendo na terra da piedade, todo dia indo a pé e voltando. Você vai para a Vou longe, ah. acendo a vela para Deus iluminar para me chegar aqui. E é graças a ele que eu tô aqui. Olha que coisa! É. E aprontei mal para o no avião, todo mundo no Rio de mim. Você vai ter um Zac, é o ZAC avião? Oh, a primeira vez eu vim que tinha nesse né? Ah. Aí o um outro falou assim. Quem quer perceber? Quando ver, com olha onde o adião de baixo. Ai ah, meu Deus, só estou na altura. Um de baixo da gente, eu fiquei morrendo de medo. Mas é. ontem foi é mais tranquilo. É? é? Eu vi com o padre Antônio Maria, que também quero mandar um abraço para ele e o Antônio Maria, veio de lá de mim, Veio Bem, me abraçou e falou assim: Chiquinho, calma, eu estava tremendo igual para vir. Ah. Aí ele falou assim: calma, Chiquinho. Aí vamos conversar. Aí ele veio conversando comigo, acabou de me dar os lanches todos deles, <risos> Comeu tudo? É, todo eu né, não comi ah. <risos> não. E, aí, e aí, aí, minha, só, aí, você trouxe o lanche desse seu Trouxe coloque. o lanche, né? Ah, direitinho, tá lá na tela, pra não comer tudo, que eu não sei <risos> que cara. É. Produção não deu comida pra você aqui, não? Deu, Deus, Nossa, gente. É. Muito bem dado. É. E, é. Você Vocês tá parabéns, gente. Que eu continuo brigando, Ana. Ah. Eu tô sendo por você. Olha, minha produção tá dizendo assim: que tá um monte de gente brigando pra te dar parabéns. obrigado obrigada. <risos> aí, aí, aí nós vamos fazer uma coisa. Eu vou te, antes de eu chamar o comercial, porque eu sei que ainda que cozinhar, eu tenho que fazer uma coisa. Não, a pessoa tem que assistir programa assim. Mas eu te dou mais... Ó, você encerra esse bloco pra mim, faz ah. conta ainda que o programa é seu. Toma. Toma. E aí você fica com o louro, com a Porra, casa, e você encerra eu... o bloco. Tamo tá falei... um intervalo comercial. Olha, você tá que, que, que, que, que, <risos> Ó, e diz que a gente volta já, já, que tem um negócio que a gente vai fazer ali, chama calzone. Hum, que delícia! Pizza, aí você chama o calzone, que a gente vai fazer um negócio de pizza. Você uhum. chama também essa bolsa. Uhum. Ó, ó, nós vamos fazer uma bolsa de jornal. Uhum. Bacana. você chama a bolsa de jornal que então. mais que eu tenho a produção até eu estou aqui atrapalhada que... tem mais um ah, tem... nós vamos limpar tapete fazer um negócio com uhum. um tem muita você coisa... chama tudo isso agora eu vou sair Chama, fala com o a <risos> <outro> grama. É. <risos> é o chique. Chiquinho. Chiquinho, o que nós vamos ter no programa hoje? Conta pra mulher, lá de casa. Hoje nós vamos ter, olha, a bolsa ah, de jornal. Bolsa de jornal, artesanato, artesanato bacana. Artesanato, que é bonito, né, Lô? É legal, legal. Tem gente que faz cada coisa linda nesse é mundo, né? É verdade. Por isso que eu falo que tem muitos artistas escondidos nessa filha É verdade. Paris. Você estava escondido. Eu tava lá e São Paulo. Não tá mais não. <risos> é, é, é, é, é, é o que mais que nós temos no programa Ô, Louro, olha aqui para você ver, Louro. Olha aqui, olha. Quanta coisa gostosa aqui, Louro. Come aí para ver se tá bom. Olha nessa pizza. Hum. Come um para ver se tá bom. <risos> Louro, tem morango. Tem morango, tem pastelzinho. Come um sem... desse aí pra ver se tá bom. Oi? Come um pra ver se tá bom. É, vai. Claro. Posso comer um, Lô? Mata, ver, come aí. Ninguém vai ver, não, Lô? Não, manda ver. Olha lá que as pessoas vão ver. Come lá, ninguém vai ver. Vou tirar esse de mais branquinho. <risos> Como é? Delicioso. Debaixo da mesa, Chiquinho. <risos> da mesa. Vai de banda Vai Põe pra rebolar. É pra é rebolar. É é é é mano, é fudão, moço. É Deixa que o de começo. Com, com vocês, você. Chiquinho <risos> da TV, Muro de Tabará, a gente vai rodar as notas. A fila Vamos aos comerciais, voltamos já. Eu sou grudado na tua cintura, eu corro perigo. Depois dessa agitação, Nossa olha senhora. lá, nós estamos dando mais comida para ele ali. Rapaz Bom, do Gil! acabou demais, Agora, a gente tem aqui, olha, uma rebelião, estamos sabendo do nosso helicóptero, o globo acúmulo. Por quê? Por que é que ele é apita na curva? Por quê? Ele? Hã? Me lhe por que, é que o trem é apita na curva? porque que é apita? Você sabe, Chiquinho, por que é que o trem é apita na curva? Ah, eu não, não sei não, a é feita pesada. Mas... é boa? É, é boa. É, é boa. Ele apita na curva, porque ele apita onde ele quiser. Por quê? Não sei. Porque o maquinista puxou a cordinha na curva. <risos> <risos> Ai, não, é muito bom. Olha, ui, ui. esse ele vai saber. Oh. Pode fazer, não se acanhe. Ah, esse é que você não sabe não. Ah, lá. Qual é o avião, já o avião. que o assunto é avião? E diz que também tem um, uma saída maravilhosa, massa, e esse recheio que você é faz fantástico, aí no Mini fantástico. Calzão, né? As pessoas na hora que chegam. Esse terão, aí você trouxe tá aí com quem? Com que? Lá vou eu de novo aqui. Ó. Inclusive, eu já tenho aqui o meu TV Muro ali que já comeu, né? Que já comeu quatro. Sim, já comeu. Você gostou? Uma delícia, né? Eu acho que não tem coisa mais gostosa nesse mundo. É? Não, falando de coração. Muito bom. Ó, esse aqui é de queijo cremoso. Você comeu do que? De queijo? É, eu, eu comi o de queijo. Olha que beleza. Aí tem ali, olha, de escarole e mussarela, berinjela e mussarela. E a massa pelo jeito é uma delícia mesmo. Então você tem até pizza de morango lá na sua... Saquinho Sim. do muro lá da TV oh, Muro. Ô Chiquinho! Boa. Chiquinho da TV Muro. Olha, olha Sim. que legal. Mais você e mais eu. Tá, <risos> é <a> gente? <risos> Esse é o chiquinho, chiquinho da TV Muro. Boa. E eu, lá, vem é melhor coisa. Vem cá, Vim, o programa da TV muro. De muro, de Não é todo dia, que ver essa barata. Vou aproveitar que eu é fiquei afônica. <risos> Como é que você encerraia o seu programa? Eu seraria assim, ó. A todos que está subindo, a todos precisa descendo. Não estou no muro, estou na Globo. Tá, gente? Mais eu e mais você. Mais eu e mais você. Foi <risos> você, mais eu? Como é que a gente. É? A gente? Não, a gente é mais você? Não. A gente é mais nós. nós é mais é um nós. Um beijo pra Sabara. Um beijo, um beijo, Brasil. e pra todos vocês falar lá. E nós vamos ter que ir embora, É, mas amanhã nós estamos aqui, não é uma vida, é uma ameaça. Hoje, toda manhã, Brasil. Com pensamento e tudo amanhã, tá? Boa, Fica com Deus. Até amanhã. Olha a venda. <laughs>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 Rangelove? 759. 759. Você lembra que eu estava lá? Isso? Saudades, meu senhor. Saudades. Bom, a todos os caras são os Vamos aos comerciais. Daqui a pouco eu volto. Tem muitas matérias legais para vocês, que claro. Eu volto. A experiência, a ideia é de um inventor de brinquedos aqui da cidade histórica de Sabará, interior de Minas Gerais. Francisco Dário dos Santos, o do Chiquinho, que a gente pode conhecer ao vivo pelas programação da Rede Muro, que nesse momento está aqui transmitindo para a rua, uma rua de uma pavimentação bastante antiga, fica atrás da igreja histórica, a igreja de São Francisco de Assis. Nós estamos em frente aos estúdios da Rede Muro, que são a própria casa do Chiquinho que acaba de sair. Chiquinho, Oi, e cê, não, de onde você está vendo? Eu estou vendo lá de estúdio, tá? é... Ah, meu eu aí, ali, a gente está aí preparado, a gente tá, eu tá eu no ar, tenho, Eu tenho né? uma equipe de externa aqui atrás. Eu, eu trás. o Leonardo, ele trabalha com a há muito tempo, né, Leonardo? já tá pegando aí o domínio da câmera aí. Que idade você tem Leonardo? 11 anos. quanto tempo você é cinegrafista do Chiquinho? 5 anos. É. O que você acha do trabalho que você faz? Acho que lindo, é... Muito, assim... Muito gostoso, né? Às vezes você não, não tem nada pra fazer em casa, e ele chama, liga lá pra casa lá e chama. Chama assim para fazer, assim, mas assim, aí eu de lá de casa, lá as prensas, correndo. Aí chega aqui, mexe com a câmera aqui e fala assim, olha, tudo bem. É, porque Eduardo, né, que mexeu com a câmera com ele, foi embora, né, pro Belo Horizonte. Eu falei, é você olhar agora você vai ter que me ajudar. É o cinegrafista titular aqui? Isso, é. Como é que funciona a sua câmera? É uma câmera amadora, né? Isso, com... com link, né? Ela é usada com link isso é tudo aí, esse é título tipo mesmo. E, ó, como é que você inventou esse link aqui? Me explica. É, esse link aqui... É... Tenho 10 anos. Trabalhando na Rede Muro há quanto tempo? Mais de 5 anos. É, essa fiação aqui, aqui, olha, tá vendo? Ela vai, ela vai dar um acesso direto na televisão, que também tá ligado a, ao transmissor geral, que é o outro link 2, né? Então, se você desliga a chave geral que tá lá dentro do studio, aí você apaga tudo. A câmera de rua, a TV. para uhum. um pouco desse muro aqui. Tem um, um telefone 36714364. É, é, é. Da rede muro? É, o telefone da rede de muro. Então, quando as pessoas falham e ficam assistindo, de cara você está vendo o número do, do, do programa. Vende chup-chup, o chup. que, que é isso? Vende chup-chup. Tipo, vende tipo, chup-chup, conserta a bicicleta. É o muro de propaganda da própria casa nossa, né? Vocês fazem propaganda na, na programação? Fazemos a propaganda. Ó, conserta a bicicleta, ó, vende tipo, chup ó, esse, Ó, é, aí está vendendo na televisão ou uma geladeira, tanto faz os produtos que as pessoas vêm. JL, o que é? Jornal Legal. É, canal, 11, é? canal 11, é um canal vazio, né, que a gente pode acoplar ao rádio 5 Aqui é uma planta da, do funcionamento? É, esse desenho eu fiz porque aqui você tem um link, que quando liga a câmera, ele já está jogando a imagem das câmeras para as casas, e a por sua vez também está acoplado a TV. O que está aqui fumando. É a TV, tá vendo? Então tudo isso passa no link, olha. para explicar para as pessoas como funciona? É, é igual... Queria abrir um pouquinho para a câmera, mas... É igual como se fosse aqueles desenhos quando tem na caverna, que o homem pegava os animais, sacrificava, matava... Tá é, é, então tá. Então aqui, olha, aqui o som também, que então, um som, 3 -1 aqui, né? Então esse som aqui é para gente fazer efeito com música, trilha sonora, ao microfone. Então quando você fala aqui, entra no som, passa por esse fio, entra na câmera e joga pro link e vai embora. Você explica isso para as pessoas? Explico lá de dentro, né, porque aqui fora aqui a gente fica com vergonha. Essa caixa aí? Ah, essa aqui é a caixa do, do equipamento, da timadora? Né? Você guarda o equipamento? É, aqui é onde guarda tem um cílio. A equipe de externa? É, cílio. Você faz reportagem de quem? Eu faço aqui, a gente é, transmite a missa da igreja ao vivo, né, como a gente mora do lado da igreja, e as pessoas param aqui. Transmitem a, a missa aqui ao lado? É, a missa aqui da igreja, é, ali fica uma equipe técnica naquela janela, que é como se fosse aqui mesmo, só que o material ligado lá dentro nenhum Aí é tudo ligado pra televisão do muro. Mas aí as pessoas estão lá assistindo a missa? É, estão assistindo a missa. Em casa os outros... É, em casa também as pessoas conseguem pegar o alcance de um raio de 50 metros. Dá pra ver. A televisão fica aqui fora durante a missa? Fica, essa TV fica aqui o tempo todo, tá? Transmitindo, é, transmitindo a missa, transmitindo todo o trabalho. Tem gente que prefere assistir aí? É, tem gente porque a igreja tá cheia, então eles vêm pra cá, né? Que estão falando sobre os animais Que estão ricos de extinção. Isso daí, ao vivo, agora Fala aí Ararinha, fala aí, só te ouvindo Bom, Neste momento, Chiquinho está mostrando uma reportagem Da repórter Ararinha Que trabalha com um microfone sem fio uma, Mais uma invenção do Chiquinho Tem um raio de alcance de 15, 20 metros Vamos acompanhar um pouco da reportagem da ararinha. Os eles, eles não vendem nos mercados. Muito obrigada. E você, Leão, como que é a sua vida? Ah, o, o homem vai até lá, nos mata, tira é a nossa pele para fazer... Fazer, fazer e tira a nossa cabeça coca co, na... Na parede, para enfeite e acaba com a nossa raça. Muito obrigada. Chiquinho, a Ararinha trabalha com... Podia mostrar o microfone, por favor? Como é que é esse microfone? Como é que você criou isso? Aqui, é, é, isso aqui é o que eu aproveitei só o fundo que já tinha, né? Tirei o fio e coloquei a adaptação aqui de um microfone sem fio, de um outro aparelho. E que funcionou, deu certinho aqui, ó. Como é que você descobre essas coisas, Chiquinho? Eu não sei, é Deus que dá o dom pra gente, a gente vai criando, recriando, eu já fiz tantas coisas aqui em casa, brinquedos que andava a piso, e agora aqui o, o, o microfone... Precisa uma adaptação, podia abri-lo pra é, ver fiz. como é que funciona? É, porque eu falando aqui, olha, ela falando, a repórter da minha, eu ouço ela lá dentro de casa, no rádio, sabe? Daqui eu tô ouvindo a voz dela lá dentro, aí eu, rádio. É que eu vou entrar, aí eu... é uma deixa ela faz pra mim. Você faz essa transmissão, podia abrir o microfone e mostrar, por favor? Olha, é, é, é muito simples, porque é uma coisa totalmente, né, assim, é praticamente é pronta. A gente só adapta. É, é, é um esquema que já é de um outro aparelho de microfone sem fio. Ah, você já tinha um, um, é, um, um aparelho, microfone sem fio? É, já tinha. Então a única coisa que eu aproveitei no momento foi só a capa, né? Porque era com fio. Aí eu tirei, peguei o equipamento de um outro microfone sem fio e adaptei. E a programação da Rede Muro também tem comercial que é gravado com as crianças da escola de arte da cidade. O Chiquinho vai nos mostrar agora como é que é feita essa gravação. Você está se preparando aí, Já estão preparando aqui. Os nossos comerciais é como se fosse lá no Tabajara, tá né? Oh, gente, desculpa, o café planeta aí, mas que é nosso, hein? Vamos lá. Vamos lá, eu... vocês vão gravar aí, me explica primeiro. Olha, são propagandas que nós inventamos aqui para ficar um pouco mais engraçado o jornal. Né? Então é tudo humorístico. Bom, gente, então, no ar... A propaganda do Jornal Legal. Na escola, evite pode ver. assim. Se o seu quintal tem rato, não se preocupe. Use remédio natural. O gato, minhau, minhau. Minhau. Se problemas acabaram, chegou o suco de carqueja para a sua cabeça. Para lavar sua roupa, use sabão como. Ele deixará sua roupa limpinha e rasgadinha. Eu não abano seu cachemunho. Você sabe o moinho, deixará ele limpinho e cheirosinho. Quando você sai da fundão, está chegando de uma nova geração, o avião é um molão. E quando você está se visitando, não se preocupe, os remédios maturais. Ah, nunca, não faz mal. Se alguém estiver é interessado em colocar um comercial na sua cozinha, como é que faz? Ah, pode ser colocar, né? Eu... Você cobra alguma coisa? Não. Não, não, você coloca no muro aí para isso. Tem alguém que amanhece? Tem, as pessoas precisam a bicicleta, móveis. O que você já anunciou, por exemplo? A gente tem uma geladeira aí. Vendeu a geladeira? Vendeu a dona Aí, vendeu a geladeira, uma casa. Como é que foi o anúncio da geladeira? Olha, se você quer ter uma geladeira na sua casa, não precisa de comprar uma nova na casa. Compre uma nova, uma usada, na mão do dona Aí. É boa. Aí depois vendeu a lá. Você que fez esse anúncio? Eu que fiz, aí não. E filmou a geladeira? Filmou a, a geladeira dela lá e vendemos a geladeira. Aí tem um pessoal aquela aí, tem um pessoal aí que para hein? Que comprou a geladeira? Ah, foi o moço lá de Ravena, que veio aqui e ficou sabendo do... Passou pela rua, viu o anúncio na TV, foi assim? Eu vi o um anúncio aqui, o um moço, ele tava aqui na hora da missa, né? Bicicleta também, a gente pede pra você passar a bicicleta. O pessoal vai lá na casa do amigo nosso aí, pra passar a bicicleta, né? E eu vejo uma bicicleta cromada com um na frente. Novinha, gente! Novinha! Pouco de tempo de uso, 150 reais. Menos, não! Cema, cema, cema, gama! Mesmo que o som, sem as caixas, 50 reais. Já tá com cano? Já tá, já com cano. Olha, também vendo aí pra você. Em é especial, tá? Você não pode deixar de saber disso. Eu estou vendendo agora para você que sobe, para você que desce. É um vídeo cassete. Acabou de falar, Eduardo. 10 reais, gente. Aonde já viu o vídeo cassete 10 reais?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 onde a Adriana apresenta o Série Jornal da Noite, que chama Jornal Legal. Vocês apresentam em dupla? Em é dupla. Por que esse nome é Jornal Legal? Porque é tudo legal, né Adriana? É, tudo legal, tudo que a gente fala é legal. <risos> tudo, é. tudo é legal, o que não for legal a gente se transforma. É. Fácil, é legal. Você é apresentadora? Aham, uh -huh. às vezes é um repórter também. também, um pouquinho. Aqui. Aqui, à minha direita, Marco Antônio. Eu mexo com, com vídeo, tudo. É, quem te ensinou a mexer nesse equipamento? Foi o Francisco. Francisco. Bom, aqui, pelo que me disseram, era... Aqui era um quarto que mãe ficava aqui, né? Coitada ah. da sua mãe, hein? É. <risos> perdeu o quarto dela? Perdeu o quarto dela e transformou aqui em um estúdio de cinema. Eles televisaram... E a mãe, como é que... o que a mãe acha disso? Dona Maria, como é que a senhora permitiu que ele transformasse o seu quarto num estúdio de televisão? Eu permiti... <risos> Por que, que a senhora deixou que ele fizesse isso? Porque toda vez ele tem o sonho né, de ser assim, o autor de televisão, né? O que, que a senhora acha do sonho dele? Ah, eu acho que beleza. Que joia. A sua casa deve ser a mais famosa aqui da cidade. É, o pior que é mesmo. Todo mundo vê a sua casa aqui? É, todo mundo vê, principalmente na casa dos vizinhos, né? Os vizinhos daqui perto? Aham, uhum, também. Desde quando o Chiquinho gosta tanto de televisão assim? Ah, acho que não deu nem de dez anos. Quantos filhos a senhora tem, além do Chiquinho? Tenho cinco. Cinco. Uhum. E uma que está escondida atrás dessa cortina aí, não tá? É? E uma que está escondida aí atrás. Como <risos> é o nome dela? É Fátima, Maria de Fátima do Santo. Uhum. Pelo jeito, não gosta muito de televisão. Você gosta, Fátima? Adoro. Agora também? Eu gosto de te Você está se escondendo da câmera então? Eu é. É porque eu sou um pouco tímida. É tímida. Hum? Diferente do seu irmão, né? Ah, eu queria ser igual a ele. Que... Você já tem muito equipamento aqui, né? É, eu tenho sim, né, cara. Como você está vendo, foi um trabalho que não foi fácil de adquirir, entendeu? Eu suei, viajei muito para as minas gerais para poder adquirir um pouco de dinheiro, mas graças a Deus. Bom, tem dois vídeos, um som. É, o um som, né? Três aparelhos de televisão. É, tem duas somadoras, tenho um... duas somadoras dinheiro para tudo isso? Os brinquedinhos que eu fabrico aqui no estúdio no próprio programa, né? Aprende a fazer o brinquedo brincando. Ô Chiquinho, queria que você mostrasse para a gente os brinquedos que você inventou. Olha, o oh, Caco, esse aqui é um barquinho que aqui começa a história da rede verde, da TV verde por causa dos brinquedos, que é tudo claro. O barquinho, você dá corda nele e põe na água, na piscina, no, bre... no, no, no rio, né? Ou seja, lá onde é que tiver água, ele anda. Ele anda na cidade mesmo, tá? Isso vai correndo mesmo. Então é fácil de fazer. Você faz tudo isso com lixo reciclado? Com lixo reciclado. A aranha é um brinquedo também muito bonitinho, que também da minha criação, é um brinquedo bem antigo. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, que é uma aranha que quando a criança aperta, ela pula. É a sua paixão por TV? É, é a paixão da TV, não sei nem como. É uma câmera dessa aqui, foi a primeira câmera que eu devo brincar na época aqui, né? Tocasse tudo aqui e era das grandonas. Essa pequenininha, foi uma pequenininha. pequenininha o que você fez isso? Copinho de iogurte? O que mais? Copinho de iogurte, um fundo de alumínio da latinha, é, caixinha de, de um objeto né, que a gente compra em loja é, e tubinhos de fotográficos, tá? com o manuseio. Né? Você pode fazer do jeito que você quiser. E eu quero também vender para você o nosso anúncio. Esse é o... E você que faz aniversário para as crianças batizado ao casamento, pode vir tratar comigo e Eduardo, pois nós estamos para cobrir o seu evento. E outra coisa, eu estou também fazendo animação em aniversário. Eu e uma grande amiga minha, Adriana, porque ela é muito legal e bacana, a gente faz animação com o boneco e com as crianças. Legal, hein? Daqui a pouco eu vou te falar nisso. Telefone para o contato meu, rapidinho. Vê, 721, 43, Isso, tá? Pode falar nesse telefone comigo. Horário de depois das 18 horas, tá, gente? Eu tô trabalhando sem feitura. Aqui é o arquivo da rede? Isso. Isso aqui é o arquivo da rede, tá? Foi aqui que, que nós colocamos em, em primeira mão. Você modo, guarda tudo? Tudo, tudo, tudo, tá? Tem arquivo que você emprestava, tem acho que empresta física, nem cara não pega. Porque, na verdade, quando não pega na casa das pessoas, vizinhas ou amigos, eles pegam. Então, ela está muito fita. Mas era para ter mais fitas. Os furos que você deu estão aí. É, tá tudo aqui. Tá? São arquivos aqui, por exemplo, tem fita aqui de 97. tá? Mistas ficam engraçadas é, aqui também? É, missas são nas pequenas, nas, é, nas cassetes. É, mas aqui está o arquivo 97, né? Então, tem arquivo 98, 2000, está numa ordem. É, tem aqui de 95 a 2001. Qual das matérias que você fez até agora a mais importante, que você acha mais legal? Todas são legal não tem como distinguir essas coisas, mas a mais legal, a mais engraçada é eu com a galinha. Ô Giselda, vem cá, é verdade que você bota um vermelho? Não. É Deus nunca vai embora não. Tá bom Giselda, tá bom, a gente faz o que você quiser. Olha, é verdade que você bota um vermelho? Não. o azul? Não. o branco? Não. Tá, então você é você não botou nenhum? Oi, Misele. Não tem ideia. É. Aonde você mora? Não quero ver. Aqui. Você mora no Transubeca? Uhum. E... E você está namorando com o, o galo que nós precisamos de Rabena? Não. Não. Não é para ser vergonha. Eu tenho que ter feito com a Transubeca. Como é que, que você está botando com a galinha safada? Na maioria das vezes tem fita que marca a época pessoas que morrem. Eu tenho pessoas idosas aqui que já morreram. Então, Chiquinho, repete aquele senhor. Eu quero ver de novo. E morreu a senhora, né? Então, eu tenho mais ou menos cinco pessoas aqui que já morreram. Que já deram entrevista programa. Então, pra gente, é muito legal. E entrevistas para você? É, pessoas idosas, né? Tem um rapaz, um colega nosso aí, novo, me perdoa a cabeça, morreu de overdose. Difícil. É Verdade? É overdose. E é, o... aborda temas delicados assim? Abordo, com certeza. Eu falo muito sobre drogas, muito sobre violência na família. Pai que espanta filho... Você é... fala. A, drogas, por exemplo. Ah, eu falo, gente, a droga é uma droga. A vida já é uma droga. Se a gente for usar a droga, fica uma droga ainda. Entendeu? Então evite droga. Entendeu? Curta a vida. Vai para um lugar que tem campo, bastante natureza. Sobre a violência doméstica? Sobre a violência doméstica, a questão de pai que espanca filho, filho que briga com, com, com irmão que briga com irmão. Você fala para os pais que são mais agressivos? Para ter mais paciência com os filhos, porque criança é isso mesmo. Se colocou no mundo, tem que ter. Agora tem que ter a. a é, como se diz, tem que ter paciência com ele. Né? Então, e alcoolismo? O alcoolismo, você que bebe, olha gente, a bebida é uma droga também, porque ela te corrói por dentro. Tá? Não exteriormente, mas por dentro, ela te come, ela come seu fígado, ela come seu rim. Então, evite beber, se for beber, é com refrigerante. E cerveja, um copo por dia é o necessário. É a menor de todas, mas segundo Chiquinho, desde a sua fundação em 95, a Rede Muro nunca deixou de crescer. A última novidade... É o equipamento de transmissão ao vivo, que está aqui, adaptado em cima do telhado da casa do Chiquinho. Como é que você inventou isso aqui, Chiquinho? Isso é muito engraçado, né? Você ria? É, é, porque isso aí, na verdade, eu achei no lixo a placa, né? Aí depois desse eu comprei os outros lixos. E que placa? Me mostra. Ela, ela tá vedada por causa da chuva, porque era todo isolado. É uma caixa de, de maçã, né? Uma caixinha de maçã de, de madeira. De maçã de madeira. De sopor. É, de sopor. os fios estão ligados lá dentro. É de onde? Esses fios é, aqui vêm de onde? Esse fio vem lá de dentro da, do, do, da madeira, onde está também ligado a chave geral, Liga, e desliga o link. Aí de link? Lá, é, porque ele, ele, ele alimenta de energia e de imagem, áudio e vídeo, né? Claro. Lá está o, o aparelho de televisão, Lá está o aparelho que está recebendo essa imagem numa frequência modulada, também 50 metros, tá? ou seja, se essa estrela estivesse aqui no muro ou lá na, na esquina aonde ela tivesse ao raio de 50 metros, eu pegaria o sinal essa passagem é bastante movimentada aqui, é, né? à noite, principalmente na época de verão verão é quente, todo mundo sai de casa aí é onde que tem muita gente e quando tem missa na igreja também agora quando é época é de frio é pouca gente que sobe, é um, dois, três é, mas estava assistindo não deixe de ver por enquanto o alcance da rede muro tem um raio de 50 metros atinge 10 casas Audiência recorde de mais ou menos 50 pessoas. Dona Virgínia é uma das mais fiéis telespectadoras. A senhora tem assistido bastante a programação do Chiquinho ou não? Isso com frequência. Quando eu estava trabalhando, eu passava porque o gostoso de assistir no muro. Com todo mundo lá vendo, sabe? O costuma fazer isso? O pessoal que mora lá em cima do morro com frequência. Todo mundo, ele põe a televisão, todo mundo para para assistir. Sabe que é muito divertido. Você tem condições de entrar ao vivo, ele me falou, conversando com ele? costuma é, a gente entrar ao vivo, mas ele, ele tá todo embaralhado agora, né? Tem que chamar ele pedir. Tem que telefonar para ele. Tem que telefonar para ele poder é entrar ao vivo. Vamos, Ana. Ô, chiquinho dá para entrar ao vivo você falando comigo? Então, vamos lá. Ô, oh, vizinha, eu tô aqui com a Adriana, Adriana. Oh. Você quer fazer uma pergunta pra fazer, Adriana? Nós estamos aqui ao vivo É, olha aqui, vizinha, você está gostando do nosso jornal? Muito bom. Ah. olha Eu uma do dele. Isso aí e a gente que você continue assistindo que a gente tá lutando para... para colocar uma coisa legal que, que vocês Com O grande sonho de Chiquinho é ser no futuro um apresentador de uma grande emissora de televisão e para a Rede Muro o que ele deseja é que ela continue sendo a menor de todas. Este foi o nosso programa de hoje. Obrigado por ter nos acompanhado até semana que vem. Para todos vocês, uma boa noite. E hoje continuo lembrando. É a mãe, porque não tem todos nenhum aqui. Olha a câmera filmando isso. Como se dá para o microcânero. É Ele está filmando 24 horas. Já gente, Coloque o último jornal aí pelo seu. O jornal desse no fundo. É o jornal de Estado de Minas. Coloque aí que o pessoal lá ver. Boa noite. Essa exposição que você acabou de ver está até o dia 28 de agosto no Palácio. também o encontro do goleiro Jefferson com um pequeno fã que tem uma história emocionante. O Atlético aposta em quatro ex-credientes para ganhar o título do Brasil.